E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tô muito bem. Graças a Deus e bem-vindos aí a mais um vídeo. Dessa vez, mano, eu resolvi visitar o servidor de um amigo meu que ele criou. E eu vou deixar aqui na descrição se você quiser colar pra gente jogar junto, beleza? Ó, vou te contar uma parada, ele serve tanto para o pirata quanto para o original, mano. Então a gente vai jogar geral lá, beleza? Então vamos lá, mano, dar uma força lá pra nós criar umas paradas. Ele tá fazendo, sabe o que, mano? Farm, uma farm topzera, e ele pediu pra mim ajudar ele. Ó, logo quem? Logo eu que não manjo de nada. Tô aprendendo, mas não é impossível, não é verdade? Então, mano, se você gosta, já deixa o likezão maroto aí, já se inscreve se você quer de paraquedas... É isso aí, tamo junto. É, daqui a pouco, jogando a milhão, fazendo várias bagulho, várias farmizões na monstra. Que é nóis. Os villagers. Você entrou, cadê você? Tô aqui do lado da casa do village, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui, ah, tá. aqui, ó. Aqui, caralho. Vem aqui, ó. Ah, cadê você? Ah, mano. Caraca, olha o <risos> tanto de inimigo que tem aqui. Vem, vem aqui, vem aqui. ó, o matador que eu fiz. Vem aqui, vem aqui. aqui. Nossa, e eles vêm... Peraí, aí, calma aí. Como que eles chegam aqui, Luiz? Vem aqui, vou te mostrar, vou te mostrar. Vem, vem, vem, Caraca, eu tô passando fome aqui, só pra você saber. Eu não tenho comida. Tem um monte de village, vai comer alguém, velho. Caralho. Aqui vem aqui, ó. Hum, eles caem nesses buracos aí, ó. Que eu essa fiz, é a farm que você fez. Você entendeu como funciona? Aham, uhum, mais ou menos. Não tem como entrar nela, né? Não, eu lacrei para os mobs não entrar. Caraca, velho. esse bagulho estralando aqui. Dava. <risos> eu vou baixei o som, mano. Eu não tanco. Buenas noches, senhor. Caralho, no meu servidor. Aí, foi. Cheguei. Vou te mostrar outra coisa que eu fiz. Pode deixar, calma aí. Nossa, tem uma... Pa... Nossa, tem popo... Papola, papoula. Tem papoula, papoula, papoula. É, tem papoula, papoula mano. Ó, oh, vem aqui, vem aqui. Cheguei, cheguei. Aqui é minha casa, ó. E aqui, você está forçando eles a trabalhar, Luiz? Aonde? Pera aqui do vendo. lado, ele tá forçando exatamente. Ah. É, aí é onde vai fazer a central de trocas. Cheguei. Caramba, mano. Pisa nessa água aqui, ó. Nessa água aqui. Eu já Pisei. vi de fora, já, viado. Aperta shift, aperta control. Control? Control? Agora sai daí. Caraca! Aqui é. Pra que, que você me agrediu, velho? Não fui eu, ó. Se você não aperta control em cima dessa pedra aqui, ó, você leva dano, ó. Cadê? Ah, entendi. Nossa, Luiz, que da hora, velho. Aí vai ficar mesmo de encantamento, é porque eu ainda não peguei obsídio. Puta que pariu, ó, é tanto de baú, bicho. Essas daqui mais escurinha aqui mais escurinhas, ó, mais bonitinhas pra passar minério. E essas normal aqui é para passar qualquer tipo de item, tipo pedra, essas paradas, tá ligado? Pode crer, fornalda. Aqui dá tá separado, aqui tem os baú de minério, ó, desse lado aqui, ó. É os baú de minério que eu vou organizar ainda. Aqui é. É areia e terra. Esses quatro aqui da lateral. E aqui é os itens aleatórios. Você não colocou nome ainda nas paradas. É, eu tenho que fazer. É meio demorado isso. Você eu vim buscar fez... comida. E você eu vim tá cavando aqui pra do você. lado. Tá cavando aqui do lado é pra... Pra descer? É pra... Não, é pra colocar a mesa de encantamento. Lembra que eu falei pra você? Pra encantar os itens. Hum, ah, Ó. tá. Na verdade, você vai fazer o chão Pega de essa picareta aí pra você ver. Tá vendo? Picareta Clica com... Diamante. Clica F mais H no seu teclado. FH É F3 mais H Ah, mas eu vou arrumar isso logo logo Vou colocar a bancada de trabalho aqui nesse bloco Fechar aqui em volta Colocar as 15 Deixa bancadas Deixa eu adivinhar, você colocou essas paradas aqui dos lados Pra a água não vir pra, pra cá é, pra dentro É, esse aqui sobe, ó Nossa, mano muita rapidez, velho mais, mais melhor do que um elevador É, tá ligado, da hora, né Matar os porquinhos ali Ah, peraí, tem que fazer as bagulho pra você, né que... Eu tô com machado, você falou que precisava pegar algumas... Não, eu vou fazer uma armadura pra você. falou que precisava pegar algumas árvores? Eu vou pegar um, fazer uma armadura primeiro pra você, pra você não morrer. Nossa, tá tão assim aqui. É meio 13, tá ligado? A dificuldade não tá normal. Tá, vamos lá. É, A gente tem que ir pra esse sentido aqui, subir na montanha. É muito bugado esse é, lugar. É, mano? Então. então, são cinco em cada lado. Aí você viu que eu coloquei uns blocos aqui ó, pra impedir eles de passar? Só esse lado aqui que eu não pude impedir. Se eu impeço esse lado aqui de passar, aí não a farm para de funcionar, por isso... Ah, entendi. A cama tem que estar tá perto, mas, tipo, também não pode Eles têm tá... que dormir, eles são obrigados a dormir. Ele... Pelo Sim. menos os dois que estão tá ali dentro são é obrigados a dormir. O problema aqui é meu maior é a comida. Então eu tenho que fazer uma farm de village urgente de comida, tá ligado? Aí eu vou fazer. Eu vou pegar madeira pra fazer, entendeu? Certo. Porque, tipo, mano, eu preciso muito mesmo de uma farm de comida. que eu tô passando fome, viado. Eu morri duas vezes de fome já. Aí, eu acho que é o suficiente, Fê. Pra fazer uma farm. Quantos você eu... tá aí? 51. Eu tô com dois spec. Peguei duas árvores só. Essas árvores da mudam pra caramba. Vamos voltar lá. Eu vou te ensinar como faz a farm. Vamos Ui. Então é meio zoado jogar sozinho, tá ligado? Então, eu não me decidi ainda onde eu vou fazer a farm. Você tem, tem uma ideia aí de onde eu poderia colocar a farm? Mano, eu acho que as farms... Eu não sei se elas podem, né, mano? Mas eu acho que ia ficar legal se você ficasse fizesse a uma perto da outra. Porque você faz tipo como se fosse uma vila industrial cheia de farm, né, velho? Não, a gente faz uma pá. Mas a gente vai ter que dormir já, já, por causa que o sol tá quase escurecendo já. Então, eu dei sorte que tá vendo o que é? Um oceano, o bioma de, o bi, é, bioma de oceano, tá ligado? Tá ligado? Hum. Então dá pra fazer uma farm da hora de mob aqui trap, Uma mob trap Ela tem que ser feita sempre no... Oceano ela fica mais produtiva, tá ligado? Hum. Entendeu? Tipo, porque a água, não, o mob não nasce no mar Ele só nasce no bloco aqui, ó Então, a gente pode é construir a, a farm A gente pode construir a farm aqui, ó Aqui, nesse ambiente sim. Entendeu? Beleza, vamos dormir, aí a gente constrói amanhã Dormir aqui em cima mesmo Tô meio bugado, mano é, meio bugada. Como assim eu não posso dormir? Vou guardar uns um itens inútil? Você só pode dormir à noite ou à noite ou de, de noite. Tranquilo, então, tá bom Vou guardar bom, o então. pack aqui. Beleza, vou fazer as papas nós. Ah, você vai fazer? Então tá, então pega o graveto porque eu tinha pego. Tá, joguei uma espada, vai. uma pá pra você. Tá ali em cima do baú. Andar com o shift pulando é mais rápido, tá? Só pra uhum. você saber. Vai tirar duas ou uma camada só? Tirar... Meu amigo, eu tô quebrando o bloco e o bloco tá reaparecendo, cara. É, normal, mas ele quebra, tá? Até carregar todas as chunks, porque como é servidor demora um pouquinho pra carregar as chunks. Ah. Como eu te disse, daqui 10 minutos eu volto ao normal. Beleza. E agora que tem dois, não vai ter. Só um pouquinho aqui, tá? Não precisa vai ter ir tanto risco de não. De quebrar o. Quebrar não, né? O que? Como você fala? Tipo assim, só dois não tem risco do, do server cair? Não. Vai quebrar mais pra lá? Só um pouquinho, só essa, até onde eu tô indo aqui, ó. Só dois blocos aqui, ó. Não, foi aqui, ó. Não, beleza, eu tô só dando um ali na parte de cima. Não sei qual que é o tamanho. Tá, essa farm é muito grande? Não, ela é, se eu não me engano, Deixa eu lembrar. É 18 por 18. Tá, vamos lá. É. Você sabe como faz uma. uma enxada? Enxada? É, você vai lá na Craft Table, coloca duas, duas, dois graveto e dois ferros na diagonal em cima dos gravetos. Uhum.